Bom dia a todos, sou Maurício Mococa hoje nós estamos fazendo um teste de um cascaio ali no barranco o nosso amigo Wesley está lá cascando um pouco de pedregulho ali é uma camada de, de, de pedra que tem a, a 3 metros da, da superfície então tem a, o barranco em cima e, e essa camada de pedra está embaixo aqui eu dei um zoom porque eu estou um pouquinho longe dele então é... Nós vamos fazer um teste com aquele cascai para nós ver Mas o cascai ali promete porque aqui é uma região que, que tem uns diamantinhos Só que o diamante mesmo você tendo uma parede, você tendo as varetas, o diamante não é fácil o diamante, ele é complicado, por quê? Porque, por exemplo, que nem aqui mesmo, às vezes tem dia que você vem, você passa as varetas dá um sinalzinho e você acha alguma coisinha. Às vezes tem dia que você vem, passa não tem nada. Então, aqui é todo ano, às vezes pego dois, três, quatro, mas é tudo procurado nas varetas. Agora, sem as varetas é difícil a chance de achar um diamante é um em mil sem vareta. agora a região que eu tenho vendido as varetas lá que vai aí para o Mato Grosso, que vai lá para a Rondônia vai lá para a Quismei lá, é, Amazonas e outros lugares lá o pessoal tem achado, porque é região de diamante então fica mais fácil às vezes os caras lá andando na estrada lá eles acham porque então já é região mesmo de diamante agora que nem a nossa região aqui ela é é só o um meizinho aqui e depois os outros lugares não tem e depois daqui daqui para o fundo de Minas você tem que andar uns 400 quilômetros então é meio complicado mas as varas tem feito sucesso elas têm andado aí tem vendido para vários lugares foram mais de 100 delas já vendido logo nós vamos tocar com o um modelo novo delas E essas aí ainda tem mais algumas, ainda tem mais umas umas 20 ainda que vou vender desse modelo E logo vou entrar com outro modelo Porque a, as antenas que estão tá nessas variônicas aí já não estão tá achando mais Antena antiga, então logo a gente vai mudar, mudar as antenas Mas vai ser antena muito boa também, antena com capacidade muito boa agora nosso amigo Wesley já encheu a peneira agora ele vai descer aqui para o rio então agora nós já vamos ficar mais perto dele nós já vamos diminuindo o zoom o celular, nós estamos gravando no celular, o celularzinho é celularzinho muito bom agora ele já veio para dentro do rio o essa pega um lugar mais raso aqui ó, lá na frente isso pega um lugar que afunda de cima, a água pega na de riba mais para baixo um pouquinho mais um pouquinho isso aí já dá pode, agora pode mexer ela em cima da outra é um, é um terreno muito bom uma terra amarela uma terra do ouro só que o ouro mesmo aqui não tem, nessa parte aqui não tem ouro é bater ela e rodar ela mesmo com vontade isso, junta o cascai no meio dela esse cascai é um cascai que nós estamos tirando, portanto nós vamos fazer uma experiência com ele todo sem tirar as grandes, crepe é para folha. estamos molhando tudo aqui. Esses aí tinham que se pedaçar eles lá dentro. Olha lá, primeiro está rodando, primeiro está rodando. Você põe na correnteza. nós aqui nós vamos ter que modificar aqui um esquema aqui essa beirada aqui ela está com muita correnteza mas parece que tem umas coisas meio interessantes aqui viu uma formação parece de penderito uma pedra dura formada um com quarto Mas muito bom é uma formação bonita tá prometendo alguma coisa nesse cascaim sim. cima tirar de cima vamos virar. Olha de cima, pode virar. Vira. Isso aqui é para a gente analisar esse cascaim, a gente tem uma ideia do que pode ter no meio dele. umas casca é de emendada uma na outra também, né? Hum? Uma terra meio com as pedras de emendada, né? Um cascalho emendado. Ela vai formando pedra, do... ela vai formando outro tipo de pedra ali É polícia. Aqui ó, diferença Tem um punhado de pedra tudo grudado um na outra Pode olhar pra você ver espécie um quimberlito né É Mas é um quimberlito ó Meio... Uhum. Ferro ó, tem ferro misturado é. Tem... ela Tem ferro misturado e tem uma coiaé É um quimberlito mesmo Esse aqui também tá meio estranho, tá vendo? Olha que pedrinha branquinha grudada ali ó vai rodando, e vai formando a própria pedra. Isso aqui já é uma formação de jospia? Ai, nunca mais. nunca mais? Ah, eu acho, acho que tem coisa boa nesse casco aí. Nunca mais hein? eu faço isso? Apareceu o diamante aí? Nunca mais eu faço, eu acho que é topado. Hein? Hum? Eu acho que é topado. Eu acho que nunca mais eu consigo isso. Vamos ver. é um topaz não, é um topazinho. Olha o outro aqui, olha nem outro com ponta boia. Essa aqui está emendada, mas está parecendo alguma coisa também. Um tamanho de ferragem meio misturado. Essa aqui não... não tem mais nada. Não Que isso aí, mais um leitoso. Dá uma olhada aqui, vamos ver a Não, tá se a Tô pauzinho, inimigo. É. Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu... Vou... Concentrar na câmera aqui, ó. Na ponta do meu dedo. aí deixa, eu... deixa eu focar primeiro. Peraí. Já saiu aqui. Hã? Já saiu aqui. Na ponta do meu dedo. Deixa ver. Não, não é isso que não. É esse hein? pôr apoiar que é ele. Né? Ele tava aí. Gordou na ponta do meu dedo. a na ponta do meu dedo. Gordou na ponta do meu dedo. Nesse treino aí um subtrino é um subrino para aqui também tem um outro forbotinho de topaz ó. tá brigando e aqui também tem um meio sujo por causa da a terra tá no meu dedo, mas parece que é outro que eu Isso aí né? hum. Bom, é aí, rapaz tá. Tira essa de baixo aí pra virar, ó Hum? tá já ali, pontinho Um pouquinho, só que tem Mesmo. Mesmo. Mesmo. Mesmo. Mesmo. Mesmo. Mesmo. Deu para ter uma ideia boa, rapaz Eu, Eu acho que lá tem não. alguma coisa boa lá sim Já convém não é tirar mais uma primeira lá? Pra mim, é Hã? É aí, ó Bom, pessoal, meus vídeos aí é gravado direto Não tem corte Então, o que, o que sai, saiu então se a gente acha a gente já fala mãe mas... ah, biscoite mãe da é tua mãe esse barranco lá é um lugar que não dá para passar o não dá para passar a peneira uhum, bem né? então a gente vai ter que encerrar esse vídeo e nós vamos tirar mais uma peneira lá. Caiu. Tem um cortezinho. Bom, agora nós vamos encerrar esse vídeo. E um bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos. E o pessoal aí se inscrever no canal. Dá uma força aí pro canal. O canal poder crescer. E. ativar o sininho aí para ter umas melhoras e assim o grupo também quando tiver novos vídeos ele informa